Gravando. Quem é o Kleber? Olha, é, o Kleber é um, um cara fascinado por pessoas, é, envolvido totalmente pelas, pelas nuances né, da, da alma humana, de conhecer o ser humano, de entender os contextos hoje que direcionam o ser humano e que estou numa constante busca para é, dominar ferramentas e compreender estratégias dominar estratégias para poder interagir com o ser humano e permitir que esse ser humano hoje no mundo atual que se encontra é, fluido, solto né, dentro, dentro do contexto de vida dele é, e de uma forma que nas minhas interações e nas minhas intervenções eu consiga direcionar esse ser humano para algo que vá de encontro com o sentido da sua própria vida, com a sua razão de vida é, e necessariamente com o significado, né, com o um propósito que define exatamente a direção que cada ser humano tem, tem na sua vida. O que, que te chamou a atenção, Kleber, na proposta de ser treinador de treinadores? O mais fantástico nisso é você poder replicar o que a Global tem, a ferramenta que a Global me ofereceu, e o que eu dominei no curso né, do Notot, é simplesmente ter a possibilidade de replicar, de difundir, de espalhar toda uma metodologia que está comprovada, que está totalmente... É, direcionada no sentido de poder permitir que você consiga a eficiência nos seus processos. Né? O ambiente hoje atual das relações humanas, a forma com que os profissionais têm interagido com o ser humano, elas se encontram totalmente diluídas em algo que ficou muito comum, ficou muito... Uh, talvez sem uma possibilidade de gerar uma eficiência de resultado. E isso eu consegui encontrar no Todd, me tornar uma pessoa que vai permitir replicar todas essas características e essas possibilidades de utilizar de uma forma eficiente uma ferramenta que gere resultados e que possa impactar o maior número de pessoas possíveis. E como é que foi a experiência em si? Você chegou na segunda você vai ser sábado, como é que foi essa experiência toda? Fantástico, fantástico é algo que é, você assusta pelo tamanho de possibilidades e de oportunidades que o TOT te dá além de você aprofundar o domínio das técnicas e das ferramentas disponíveis, é, verificar um roteiro que está ali testado, que está comprovado e que é... Na, na sua vivência, aqui no treinamento, na prática, você vê exatamente como que a coisa acontece, o que tem por trás né, das ações que vão ser desenvolvidas e aplicadas através das ferramentas e o mais importante, é a experiência de lidar com cada uma dessas situações para você levar para sua realidade, aplicar na sua realidade e poder obter o máximo possível de, de respostas, né, de resultados em cima daquilo que a gente se propõe.